Olá professora, olá professor, estudante, cidadã, cidadão, estamos reeditando o curso Paulo Freire em Tempos de Fake News, edição 2020, um curso que vai acontecer de 30 de março ao dia 8 de março de 2020, que conta com educadores de vários países, freirianos e freirianos que dedicaram as suas vidas à reflexão sobre o tema da obra de Paulo Freire, sua praxis, E vamos discutir o tema específico Por que tantas fake news contra Paulo Freire? Como Paulo Freire se situa nesse movimento E como nós podemos contribuir para a reinvenção do legado de Paulo Freire Superando a tentativa de alguns de macularem a sua obra E vamos juntos, além de fazer um curso, poder escrever a história Você poderá participar do e-book do curso Olha, na edição anterior ficou um e-book maravilhoso que você pode ver. São 100 autores né, com uma qualidade imensa de publicação relacionada ao tema. E mais, você que até o dia 7 de março, olha, escreva aí, até 7 de março se inscrever na pré-matrícula, além de ter um valor menor da pré-matrícula, você vai ganhar um bônus específico, que é o PDF do livro Cultura Rebelde organizado por Carlos Rodrigues Blandão e Rayane Assunção. E todos vocês que se inscreverem no curso, também estão recebendo o livro de, que fala Almino quart Cabral Paulo Freire, A Descolonização das Mentes, de Márcio Gaddotti e José Eustáquio Romão. Curso imperdível. Venha participar, seja autor e autor do e-book e aproveite as promoções e o bônus. Repito. De 3 de março a 8 de maio. Uma experiência inesquecível. Inscreva-se já no link abaixo. Te aguardo. Um abraço.